Volta, teste para o meio-dia. Pode chegar com a gente. Beijo! Oi, Beijo. Boa tarde, grupo. Injustiça em dose dupla.